Ghost Recon Wildlands é um jogo bem longo e que dá muita liberdade aí para os jogadores, e isso é ótimo inclusive, mas também tem um lado meio ruim que é deixar o jogador ali meio perdido inicialmente. Nesse vídeo aqui você vai descobrir o que você precisa fazer logo no início para que a sua gameplay ela seja otimizada, beleza? Vai ser um vídeo bem direto, são três passos para você não perder tempo com besteiras no jogo, né? você vai direto ao ponto, vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Eu sou William Ruff e hoje eu vou trazer para vocês aqui um guia completíssimo, melhor guia da internet aqui, para você conseguir tudo de melhor nesse jogo logo no início, rápido e fácil, beleza? Para você que tá chegando agora em Ghost Recon o Wildlands, está meio sem saber o que fazer e tal, não sabe se parte para as missões principais, se vai upando né, ali nas secundárias e tal, se procura armas, enfim. Eu vou te explicar aqui o melhor roteiro possível para você começar da forma certa, extrair o melhor do jogo logo no início. Mas antes, antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos, né? Tem muita coisa aqui sobre Ghost Recon Wildlands. Aliás, esse canal aqui ele é focado nesse tipo de jogo, jogos de tiro com temática tática, ok? Então, se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então senhores, vamos logo para o primeiro passo que é logo aqui no início do jogo, logo após a cutscene inicial, vocês vão aparecer aqui em Itaqua e já com a primeira missão marcada que é a famosa missão do resgate do Amaro, mas calma aí, você ainda não vai lá, ok? A primeira coisa que você precisa fazer aqui é procurar armas, mais precisamente as melhores armas do jogo, isso vai ajudar muito na sua gameplay. Pois é, aqui em Ghost Recon Wildlands você tem a possibilidade de ir logo no início atrás das melhores armas. Isso é excelente, né? Vamos ver isso aqui. Você deve estar estranhando aí esse meu fardamento. Essa é uma das skins do jogo. Aqui em Ghost Recon Wildlands a gente tem 65 skins, uma mais foda que a outra. E se você quiser saber como conseguir cada uma delas, dá uma conferida depois nesse vídeo aqui porque vale a pena. Beleza? Tá no card aqui em cima. Vamos ver logo aqui onde fica o melhor fuzil de assalto e o melhor fuzil de precisão, beleza? O melhor fuzil de assalto você vai encontrar aqui na província de Flor de Ouro, nessa base aqui. Vai com calma, porque essa é uma das bases mais difíceis do jogo, beleza? Então, vai tranquilo aí, vai com calma. Você pode ir aqui pela lateral, é bem tranquilo e tudo certo. Se por acaso ocorrer algum imprevisto, né? Você for detectado e as coisas começarem a dar ruim por aqui, basta reduzir a dificuldade. Lembrando que o objetivo aqui é só pegar a arma mesmo, ok? Tem inclusive uma missão para fazer aqui, mas você vai fazer ela bem lá na frente, então relaxa. Você está aqui só para pegar a arma, e a arma é essa aqui, a MK17, realmente muito boa. O melhor fuzil de precisão você vai encontrar em Montuioque, que é uma outra província aqui nessa base. E mais uma vez dá pra ir com calma aqui, pegar no stealth e tal, vai tranquilo Você pode eliminar esses dois sicários que ficam aqui próximo Ou você pode esperar eles dois irem para um outro lado, eles ficam patrulhando a área aqui Aí você aguarda um pouquinho, depois vai até essa reserva de armas aqui, pega o fuzil e tudo certo, beleza? Esse é o famoso HTI, né, esse fuzil é incrível, é aquele famoso fuzil que derruba tudo com um disparo apenas, parece um, um lançador de mísseis, né, depois que ele tá todo upado, você consegue destruir tudo com um tiro só. Pronto, agora com as duas melhores armas do jogo, você tá preparado para enfrentar tudo, né, então agora é hora de partir para o segundo passo. Você precisa primeiro mapear a sua primeira província, que no caso aqui vai ser Itaqua. Então, você deve voltar a Itaqua e vai procurar por cinco informações. Presta atenção, é bem tranquilo, ok? Você vai precisar conseguir informação sobre suprimentos, informação sobre pontos de habilidade, você vai precisar de informação sobre operações rebeldes, informação sobre armas e informação sobre medalhas bônus. Tudo isso é bem fácil de conseguir. Toda vez que você ver uma exclamação no mapa, lá tem uma informação, pode ser um documento, Pode ser um figurão do cartel rondando por ali e tal. É só você ir lá, pegar e já vai aparecer automaticamente no mapa essas informações para você, ok? Essas informações elas vão ser muito úteis porque você vai viajar o mapa inteiro fazendo missões principais, missões secundárias, você vai explorar o mapa, né? Então, se você já tiver marcado os pontos principais no mapa, no caso os pontos de interesse, né? Você vai direto ao ponto, você não vai ficar perdendo tempo, sacou? Para encontrar essas exclamações também é bem simples, basta você ir nas interrogações que ficam espalhadas pelo mapa, você vai lá, localiza dentro dessas interrogações, quando o local for marcado, vai aparecer as exclamações, você vai até lá, pega as informações e tudo certo. Depois que você pegar todas as informações de Taqua, você vai ter marcado no seu mapa a localização de tudo. Aí vai ficar bem mais simples, beleza? Aí basta você ir até esses pontos. Inicialmente você pode pegar os pontos de habilidade que você vai precisar. Lembrando que conforme você for fazendo as outras coisas, desbloqueando os locais, matando inimigos, você também vai estar tá ganhando XP, né? Mas não gaste ainda, porque eu vou mostrar a você como gastar tudo isso. Então você pega os pontos de habilidade e pega os suprimentos, vai marcando e tal, beleza? E aqui já começa o nosso terceiro passo, que é desbloquear as principais habilidades logo no início também. Lembrando que todas as habilidades desse game, elas são úteis para você, logicamente, né? Todas elas dão uma melhorada considerável aqui no seu personagem. Mas logo no início, você precisa correr para desbloquear o quanto antes essas aqui. A primeira vai ser essa aqui, o lança granada, logicamente vai melhorar muito o seu poder de fogo, desbloquei também destruição de veículo, essa aqui vai ajudar você a causar mais dano nos veículos inimigos, não preciso nem dizer o quanto isso vai ser importante, essa habilidade realmente vai ser muito útil ao longo da campanha inteira para você. Desbloqueei também a resistência a balas, essa aqui então é indispensável para quem está começando. Ela age como se fosse um colete balístico, aumenta sua resistência, como o próprio nome diz, é muito útil. Uma outra habilidade muito útil é o Disparo Sincronizado Extra, beleza? Com essa habilidade aqui, os bots aliados eles vão poder sincronizar até três alvos simultâneos com você. Com isso, você vai conseguir eliminar bases inteiras muito mais facilmente, mesmo que você esteja jogando no extremo, né? Tem também aqui as habilidades de Apoio Rebelde, que também são muito úteis, mas que você pode ir desbloqueando aos poucos. Foca nessas que eu falei primeiro, beleza? Então é isso, depois de concluir esses três passos aqui, você vai estar tá tranquilaço para poder começar a campanha com tudo que tiver de upado, tudo que tiver de melhor e aí já pode ir para cima com tudo. Não esquece de conferir aqui as outras dicas que tem aqui no canal, em Ghost Recon Wildlands, tem vários outros jogos desse estilo também, tem muita coisa interessante por aqui, com certeza você vai gostar bastante. O link da playlist está aqui na descrição, vou deixar no card aqui em cima também. Comentem aí embaixo o que, é que vocês acharam desse guia. Se tiverem sugestões para outros guias como esse, comentem aí embaixo que com certeza eu trarei. Se esse guia aqui ultrapassar os 500 likes, né? Se o pessoal gostar, se a gente passar dos 500 likes aí, aí eu tenho sinal verde para poder trazer um novo guia como esse. Então curte, compartilhe aí. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.